É que o timing da formação foi perfeito para ti, não é? Desde o primeiro dia que foi à procura da, da formação, achei a, a, a, a iniciativa interessante, interessante. E o plano do Marco que está a oferecer é muito composto e de detalhado tanto na, na parte prática, prática, como também na, na parte de ferramentas prontas para ganhar oportunidades. Vamos, vamos, vamos tentar dar o nosso máximo.